Quando vi o sol despertar Quando ouvi tua voz me chamar E o meu mundo faz bem melhor E da morte então me salva, Do perigo me afasta, e que você é o meu bem maior Filho de Davi vem me consumir, me abençoa. E da morte então me salvar Do perigo me afastar e que você é o meu bem maior Todo poderoso Filho de Davi Vem me consumir Me abençoar Quando vi o sol despertar Quando ouvi tua voz me chamar E o meu mundo fazer bem melhor E da morte então me salva Do perigo me afastar E que você é o meu bem maior vem me consumir, me abençoar, ó oh, Todo-Poderoso, Filho de Davi, vem me consumir, eu estou aqui. Vem me consumir Me abençoar Ó oh, Todo-Poderoso Filho de Davi Vem me consumir Me fazer melhor Ó oh, Todo-Poderoso